Olá, bem-vindos ao Lu Entrevista, mais um quadro aqui do nosso canal Lu Livieiro. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Inscreva-se no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Já vamos pedindo logo tudo de começo, porque vou te apresentar hoje um novo canal aqui na nossa plataforma, no YouTube. Um canal que faz a gente pensar, que faz a gente tentar compreender o que está acontecendo ao nosso redor, e não só ao nosso redor, aqui dentro. Também, sempre bom, né? Então, é o canal 10% mais, mais, 10% mais, 10% mais de quê? Vamos saber, vamos perguntar para as minhas duas entrevistadas de hoje, que são a jornalista Abigail Costa, minha colega Abigail Costa, e a doutora psicóloga é, Simone Domingues. As duas fizeram esse canal, essa grande surpresa no YouTube, que eu já estou seguindo, claro que recomendo a todos vocês também. Muito obrigada, meninas, por participarem aqui do nosso Luciana entrevista, e eu queria já começar com essa pergunta. 10% mais de quê? O que que a gente pode esperar desse novo canal aqui no YouTube? Oi, Lu, obrigada pelo convite. Estou adorando porque eu adoro ficar perto de você. E aí, quando a gente traz a Simone, que agora está é, fazendo parte desses meus 10% mais, isso é muito legal. 10%, Lu, 10% mais vida nesse momento. É, 10% surgiu uh, das nossas uh, conversas, durante essa pandemia toda e a gente falava de tudo, a gente falava de filhos, de cachorro, de gato e de saúde mental. Como eu faço psicologia agora, eu terminei o primeiro ano, eu tive o prazer de conhecer a Simone e a Simone, eu leio alguma coisa e vou perguntar para a Simone, Simone, o que, que significa isso? Aí eu misturei a dona de casa Simone, a jornalista Abigail, a psicóloga Simone, e aí virou uma bagunça e ela, escuta, e se a gente levasse essa nossa conversa para a casa vizinha, para o outro lado? E aí eu, falei, eu, eu, eu comecei a pensar, eu disse, cara, eu tenho até o um nome para isso. Aí eu falei para ela, Simone, 10% mais o que, que você acha? E ela topa tudo, Lu, é igual você. Ah, Verdade. Obrigada, Lu, pelo convite, é um prazer estar aqui com você e com a minha querida Acho... Bíblia também. Obrigada. E você te conhecer também, Simone. A Simone tem pós-doutorado em, em neurociência é, pela Universidade de Lille, na França. Então, sem dúvida alguma, é uma pessoa que uh, tem muito conhecimento para dividir aqui com a gente. É uma neuropsicóloga, né? Depois até vou querer que você explique para a gente o que exatamente isso significa na prática. Mas, que uhum. é, você está no YouTube, trazendo e, e, e difundindo esse seu conhecimento, Simone? Obrigada. Então, e as nossas conversas, realmente, elas iam por todas as áreas. Não era só psicologia. É, e eram conversas tão boas, né? A gente sempre passava ali pela psicologia, um papo cabeça, mas falava de receita. E a ideia foi justamente essa, como a Big falou, né? Se são conversas tão boas, por que, que a gente não traz mais gente para essa conversa? E quando a Big sugeriu né? o, o nome, 10% mais, diz faz todo sentido. Por quê? Porque quando a gente vê ali na prática, na psicologia, Lu, Ninguém muda do dia para noite A gente deseja mudanças A gente quer ter um comportamento diferente Quer pensar diferente sobre as coisas Mas essas mudanças, elas não acontecem do dia para noite Então elas são graduais São de pouco a pouco ali Então 10% é uma mudança bem significativa Se a gente for pensar Sim. Então fez todo sentido o nome, né? É, Lu, olha só, é, os 10%, a ideia veio daqui, né? desse livro. É um livro do jornalista é, Dan Harris, ele é um americano e, como a gente, ele trabalha em TV, e teve um branco, e, enfim, o resumo da, da, da história. Ele teve um branco, é, ele foi fazer reportagens sobre... É, espiritualidade, religiões e teve um contato com as pessoas que meditavam. E ele passou a fazer meditação e as pessoas começaram a perguntar para ele, por quê? É, o, o que é que você, como é que você se sente depois da meditação? Ele, como não tinha uma resposta pronta, empacotada, ele resolveu falar, eu me sinto 10% mais feliz. E quando o Milton leu esse livro aqui, eu também li, é... Eu gostei muito e o Milton chegou para mim e falou assim: "Amor, 10% mais faz todo sentido para você". É. Porque vocês que me conhecem um pouco, eu sou otimista por natureza, né? Então eu, eu quero sempre mais, eu quero eu quero 10% mais. E aí a gente seguiu nessa história do 10% um, mais. O Milton aqui a a, Abigail, a você... desculpa. É, porque eu tenho um é. último é. Marido, dela, <risos> marido dela, também jornalista, também nosso colega é, jornalista. Agora, que momento, não que vocês escolheram para estrear esse canal aqui no YouTube, é né? um momento em que é, a gente está passando por um período excepcional na vida de todos nós, é, mudou completamente a rotina do planeta, de todos os seres humanos, praticamente, acho que a gente pode dizer, e, e isso está provocando uma série de, de transformações é, psicológicas, psíquicas, não sei se posso dizer também, <risos> Simone. É, e, e, em muitos casos, a gente vê relatos muito preocupantes, né, de pessoas que estão realmente... É, esse isolamento está provocando problemas sérios, em diferentes faixas, faixas etárias, em diferentes uh, uh, uh, níveis sociais, então, é um momento que essa discussão é mais importante do que nunca, parece, né? Como é que vocês estão percebendo isso, o retorno que vocês estão tendo? É, antes de passar a bola para a Simone, eu só queria lembrar um pouco, lá no comecinho, quando, é, talvez, no nosso terceiro encontro, a Simone, ela estava meio preocupada, porque ela disse... É, pela, primeira, é, a, a, pela última é, é, pandemia ou crise que nós passamos, a nossa profissão, a, a de psicólogo, foi muito afetada. E eu me lembro de ter falado com a Simone, Simone, é, eu penso que desta vez as pessoas vão precisar muito, porque vai impactar de uma maneira que a gente não consegue entender. É, tanto é que a Simone pode contar pra gente porque ela tem mais intimidade com tudo isso é, algumas, alguns profissionais pode, é, podiam atender online é, e todo mundo passou a atender online e aí a Simone conta pra gente, enfim ela que tinha essa preocupação hoje, infelizmente ela não pode atender pessoas que procuram a procuram por porque não tem vaga na agenda, no horário dela, do, nos, nas 26 horas diárias dela. Meu Deus, das 26 horas dela. É, você fala da outra pandemia, acho que você está falando. Não, é da... a, gente fala, a gente fala das crises, né? As crises, crises econômicas, em ah. geral, elas sempre impactam alguns setores. Sim. E quando a gente falava ali da psicologia, eu tenho 23 anos né, de atuação na psicologia. A gente já passou por outras situações, não de, de pandemia, mas de crise econômica e a gente sentia ali as alterações. A gente faz ali todo o controle financeiro, né? Por exemplo, do consultório e a gente via essas oscilações. 2003, 2007, 2014, né? 2014 eu estava fora. 2015 eu senti é, de uma forma bastante acentuada, né, o impacto. Então da crise, da crise econômica na psicologia, eu e vários dos meus colegas. Mas como então, agora, agora é, Simone, porque agora é todo mundo, né? Agora é muito diferente, Lu, é verdade. E a pandemia, a gente costuma dizer assim, ela atinge a todo mundo, mas ela não atinge da mesma forma. Então, há muita diferença entre... Para alguns é um impacto financeiro, porque perderam o um emprego, para outros, é a questão de saúde mesmo, porque tem um ente querido que está na UTI ou perdeu alguém por conta da doença. É, para outras pessoas, é o isolamento, a solidão, que vai trazer a depressão. Para as crianças, a situação traumática que é. Toda a questão do confinamento, de estar distante dos colegas, as escolas fechadas. Então, o reflexo da pandemia ele não é igual para todo mundo. Então, por isso que a gente vê, como a gente já tem relato de outras condições de saúde, né, que, que já aconteceram aí na, na história da humanidade, digamos assim, mais recentemente, o ebola, né, a, a, a gripe também que teve, né, a Sars, que teve em 2003. Então, a gente sabe que algumas coisas, quando a gente fala em saúde mental, em psicologia, né, ou aspectos psíquicos, como você falou e tá bem correto, é, algumas coisas se acentuam, então... Por exemplo, os transtornos de ansiedade, a depressão, o transtorno do estresse pós-traumático, que é um transtorno que a gente desenvolve depois de passar por situações muito críticas, né, de ameaça. Então, a gente já sabe que são três condições que são muito frequentes diante de epidemias, agora, na pandemia, ou mesmo outras condições. Então, a gente, de fato... É, tem não só um agravamento, né, do ponto de vista psicológico, pelo aumento dos transtornos mentais, diretamente falando, mas também por conta de outras questões, como sociais, econômicas, que vão impactar também, né, como é que a gente fica bem sem emprego, como é que a gente fica bem com alguém doente na nossa família. Então, essas coisas também vão se refletir para o adoecimento, e aí, de fato, a gente viu é, um aumento né, na procura pelo atendimento psicológico, tanto privado quanto no serviço público. Que coisa, né? eu antes da gente continuar por aí, porque eu acho que é por aí que a gente tem que ir, mas eu queria mesmo que você explicasse, aproveitar é, é, você aqui, Simone, para explicar para a gente o que é a neurociência e o que é a neuropsicologia, Tá, então a neurociência ela é uma área da ciência, né, ela abrange vários conhecimentos, não só então da medicina, da psicologia, mas envolve filosofia, educação, biologia, engenharia, física, tudo que contribui para a gente compreender então esse funcionamento do cérebro humano, né, então isso seria o estudo que compreende as neurociências. A neuropsicologia, ela é uma área de especialidade da psicologia, é uma área de atuação. Então, assim como a gente tem, então a gente faz a faculdade lá de psicologia e quando a gente termina, a gente pode fazer a especialização, e são diversas áreas. Então, alguns optam pela educação, pela clínica, pela, pelo trânsito, pelo hospitalar, e eu, então, fiz na época a neuropsicologia, que é, então, uma área da psicologia, uma área clínica, onde a gente trabalha muito com a avaliação das funções cognitivas, das funções mentais, então, atenção, memória, raciocínio, as emoções também, para quê? Para tentar compreender o funcionamento do cérebro, então, quando ele não está é, normal, quando a gente diz tem uma disfunção, por exemplo, quando a pessoa sofre um acidente de carro, quando ela sofre um AVC quando o processo de envelhecimento pode trazer uma, um processo, de uma doença demencial, por exemplo, como Alzheimer. Então, a gente faz a avaliação para compreender isso. Essa avaliação vem desde criancinha, tá? A gente pode fazer desde criança. Eu estou citando aqui casos da vida humana, é, da vida adulta, perdão, da vida humana sim, mas da vida adulta. É, mas desde três anos de idade, a gente já faz a avaliação neuropsicológica, então, para ver se o funcionamento cognitivo está adequado super interessante super, super bacana. Obrigada pela explicação, acho bem válida, muita gente, assim como eu, gostou de saber. Né? Agora, então, o que, que vocês mais é, têm sentido nesse retorno agora do canal 10% Mais? Que vocês estão colocando essas questões para jogo, né? E, e imagino atraindo a atenção aí de pessoas que estão em casa... É, é, se sentindo uh, diferentes, mas muitas vezes nem elas entendem direito o que está que acontecendo, né, Abigail? Como é que vocês estão percebendo isso? É, a gente a está gente muito feliz, porque o, o retorno é, do canal é, tem sido um prazer muito grande, porque as pessoas gravam vídeos, elas escrevem, dizendo é, o, o quanto é, a gente está ajudando, na semana passada a gente falou sobre ansiedade, eu digo que a gente fica feliz com a repercussão, mas ao mesmo tempo a gente fica muito apreensivo pela constatação, que sim, as pessoas elas estão é, precisando muito, é, algumas elas, é, a maioria é, não tem acesso, a gente conversava outro dia e a Simone me falava de um dado sobre a depressão, 300... É, trezent... Minha memória, é, Simone. 322 milhões de pessoas. Milhões. No mundo. Não. Desse número, apenas 10% tem acesso é, ao tratamento. Né? E, e, e a depressão, ela está... Ela você conhece alguém que tem você vencer. É... E aí. E a fica... Única... Problemas, né? É, é, é um dos, é um dos, a gente tem é, até pensado ah, nos temas. Isso, então, é isso, né? Que vocês têm percebido, é, não sei se você também na sua, na sua rotina clínica, é, Simone, é, a depressão é o, o predominante, vamos dizer assim. Não, o clínica. predominante é a ansiedade. A ansiedade Olha, é o transtorno Deus. mais prevalente, né? E tem também... Talvez o mais incapacitante dos transtornos mentais é a depressão, né? Certo. A gente fala em trabalho, em estudo, né? O mais impactante talvez é a depressão. Certo. É, mas a ansiedade ela é a mais prevalente. E, e, e pensando e, no canal, eu... Uhum. Eu Pode falar no canal. Eu tava aqui ouvindo a Big e pensando, tem uma coisa que é muito interessante, né? Quando a gente fala em saúde mental, não necessariamente a gente tá falando de patologias. Existem comportamentos que a gente tem no dia a dia que não necessariamente são patológicos. Mas existem uhum. também os transtornos, existe a doença mental. E até por uma caracterização histórica né, de como as doenças mentais foram tratadas ao longo da humanidade, uhum. é, ainda tem muito mito, né, Lu? Então eu acho que a proposta do nosso canal é falar, olha, tem gente que nunca ouviu falar que aquilo que ele tá sentindo tem nome e tem tratamento. Então, Exato. a gente está tendo muito desse retorno. Nossa, vocês falaram umas coisas ali, foi para mim, né? Assim, Legal. eu nem sabia que eu podia procurar ajuda, que eu poderia ter um tratamento e que faz toda a diferença. Então, talvez esse seja um dos maiores objetivos do nosso canal: levar a informação de que o que as pessoas estão sentindo pode ser tratado e pode mudar muito a qualidade de vida delas, né? É. É, que não é normal, né? Porque às vezes a pessoa acha ah, é normal, acho eu ficar aqui, não querer sair do sofá, estamos na pandemia. Não, não é normal, né? É compreensível, mas não é normal, talvez. É, é, agora, com relação às crianças, aos adolescentes, a gente estava tá falando de predominância, né? Então, é, da ansiedade, você disse. Agora, é, em relação a, a existe predominância de gênero ou de faixa etária, especificamente agora falando da pandemia, de pessoas que estão apresentando algum tipo de problema? A gente tem muito pouco dado ainda, de fato, sobre a pandemia, né? Alguns estudos que já estão saindo aí, que foram feitos na China, na Espanha, na Itália, eles não conseguem mostrar ainda uma prevalência de gênero, por exemplo, como a gente tem mais relatado nos adultos e fora da pandemia, é, mas o que a gente tem de dado é cinco vezes mais acometimento de depressão, ansia, ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático em crianças e adolescentes que estão enfrentando a pandemia. É muita coisa, né? E talvez esse seja um tema interessante, não, Abigail? Como é que os pais, já que você está falando de uma criança, de um adolescente, se nem o adulto reconhece, às vezes, o problema em si mesmo, pedirá uma criança e um adolescente. Então, como é que existem sinais? Será que não é um programa interessante? Que sinais os pais podem ter de que, olha, isso não está legal, isso não é um comportamento ok, mesmo com a pandemia, né? Lu, você sabe que hoje eu fiz essa pergunta para um dos meus filhos, né? Ai. Eu falei, e aí, tudo bem nesse isolamento social? Ele falou, não. E, e é, a gente sente, e nessas conversas, né? Nessas muitas conversas com a Simone, ela tem é, duas adolescentes meninas, a Bela e a Luísa, e eu tenho o Lorenzo e o Gregório, a gente sente que... Pelo, é, é, pela idade, é, pelo comportamento, não são, e a gente tá dizendo, a gente não tá falando de jovens que estavam acostumados a uhul, vamos sair todo dia, final de semana, festinha, não, não é isso, é, mas são pessoas que foram obrigadas a deixar até a pouca, os poucos amigos lá fora, a convivência, um happy hour, uma troca, sei lá, vamos nos encontrar para jogar alguma coisa na casa de alguém, isso foi tirado. E foi tirado de uma maneira é, muito brusca, e por muito tempo, e sem perspectiva. Eu penso que o que mais é, é, é, é, impacta hoje. É, são todos esses números, é, são, é, são todas essas notícias, mas não sei se a Simone concorda comigo, é não saber até quando. Porque se você é. tem um prazo limite, e você vai trabalhando isso na sua cabeça, né? Sabe aquela viagem, Lu, que você marcou e você sabe, eu tenho 15 dias para aproveitar bastante. Uh -huh. Aí você, né? E a gente está nessa viagem invertida e não sabe quando voltar para casa, na verdade, a gente, ao contrário, né? você não sabe como sair, não, ah, Mas é isso mesmo, Big, tanto que os estudos mostram que você não saber quando termina né, o isolamento social, por exemplo, é um dos fatores de agravamento né, dos quadros de depressão e ansiedade, essa falta de previsibilidade, e quando a gente fala de crianças e adolescentes, isso é tão sério, porque um dos maiores fatores né, que a gente considera para o risco de suicídio é a desesperança. Então, a criança pode ter a depressão, mas se ela tem esperança no futuro, que as coisas vão melhorar, que dias, né, que esse tempo vai passar e que ela tem um futuro pela frente, a gente fala que isso é um fator de proteção para risco à vida, mas quando você tem a desesperança, isso está muito acentuado nas crianças e jovens agora na pandemia, então a, fa a falta de perspectiva, essa coisa de o que esperar, uma vez Lu, eu até ouvi e compartilhei contigo, Billy, uma fala das minhas filhas, que eu disse, mas vocês têm esperança assim no futuro? E elas disseram, olha, para nossa geração é muito difícil, porque mesmo antes da pandemia a gente já ouvia, que não ia ter alimento para todo mundo, não, vai a acabar, poluição, vai é. exato, a poluição, o incêndio vai acabar com toda a parte é, do ecossistema e como ter esperança? E aí veio a pandemia. Então a gente precisa ter muito cuidado com a desesperança de crianças e jovens, porque isso aumenta muito o risco de suicídio. O suicídio é muito grave. Para você é. ter uma ideia, a gente tem um milhão de pessoas que se suicidam por ano é muita coisa a gente tá falando que a gente tem um milhão de pessoas do mundo, é, isso, né? vítimas do coronavírus né? é agora bom. um dado do mundo um dado alarmante mas um Sim. dado também alarmante do suicídio então por isso que a gente insiste tanto que mesmo na pandemia onde os maiores cuidados realmente precisam ser tomados para que o vírus, então, para que a contaminação seja contida, a gente não pode perder de vista a importância de preservar, de cuidar da saúde mental também das nossas crianças e adolescentes. Sim, que é fundamental para tudo, né? para a nossa saúde física, inclusive, né? Se não houver saúde mental, é, claro. é, a vida vai ser comprometida mais cedo ou mais tarde. Olha, poderíamos ficar aqui horas, eu tenho certeza que é um assunto que interessa a muitas pessoas, eu tenho certeza, você falou, a gente estava tratando aqui de suicídio, estamos no mês, né? no, no setembro amarelo, é, que é um mês de prevenção ao suicídio, agora agravado, então, essa, agravado essa situação com a pandemia, então, eu tenho certeza que vocês vêm para ajudar, para esclarecer, para dar essa esperança Tão importante para tantas pessoas que estão aí realmente sofrendo, né, nesse período. Então, recomendando uma vez mais para todo mundo: o canal 10% Mais é um canal que vale a pena a gente assistir, para discutir, para conversar, para trocar ideia, né, para se sentir amparado e para poder amparar. Isso é muito bacana também. Meninas, todo sucesso no mundo, muito obrigada. Um prazer falar com vocês, uma delícia e até próximo. É Bem vindas ao YouTube. <risos> Ai, obrigada Lu, obrigada, obrigada. Obrigada e, Lu. E a nossa, é, o, o, o nosso desejo é ajudar 10% mais. Tá valendo. Um beijo, muito obrigada. Beijo. o Abigail Costa e o 10% mais, um novo canal aqui no YouTube, vai lá, inscreva-se. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito, inscreva-se também, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo. Você pode estar ajudando alguém até sem saber. A mim, com certeza, mas você vê que o assunto é super interessante e importante. Tá bom? Um grande beijo, a gente se vê aqui no Luciana em Entrevista na semana que vem. Tchau, tchau.